olá meus ossinhos, tudo bom com vocês? hoje estou aqui com mais um vídeo então já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito ativando o sininho de notificações e compartilhando esse vídeo maravilhoso que eu sei que vocês vão gostar né? então bora pro vídeo, voltei e aí galera, estamos aqui né Oxi! eu sei que o bicho já tá gritando aqui o bicho? o bicho gritando bicho? o bicho? Ah oi pessoal Sim, é, como eu já disse nos vídeos anteriores Licença, eu tomar garrafa Como já disse nos vídeos anteriores a você vai gravar com a gente Entendeu? É Eu tenho 5% de chance palhaço Onde é Pera que, que vem? Espera aí hum. Hum, é parecido que é no cantou na tela. Na cara moeda. Eu tô aqui procurando onde é que veio Eu tô aqui procurando onde é que veio o genialidade. Vou, eu um tempo, gênio. eu, jogando, aí eu ah. Mas não joga junto assim de comunhão, né? Tu hum. sabe onde é que é a chave cinza? Chave cinza? Não é branco, Tá Talvez quebrando a porta. Olha ele tá aí! Ai, ai, não a porta na minha cara Vou lá pra cima Cara, eu tenho medo de palhaço E eu vim jogar esse jogo não sei Eu não sei se eu tenho medo de palhaço Eu não tenho medo do palhaço tipo Aquele engraçado assim, normal Digamos assim, não, não eu tenho medo daquele da não... tipo o terror. Ah, tipo, It? Que Essa é coisa isso? não dá medo, mas palhaço não dá medo. Misericórdia. Ai. Ave Maria, você é de sabe graça. Onde coloca. É uma bomba. Não, não sei não, Mari Não sei não, tô te Eita. Meu Deus do céu, o bicho tá endemoniado, só pode. Ele pode tá ver? perto. Eu acho... Tá dormindo. Eu não acho. Você? Gente, cachorro. Gente do céu, ah, os cachorros tão louco. Os cachorro. É os cachorro. E aí galera, eu voltei. Que? Acho que os cachorros parou. Sim. Eu quero até agora saber o é, que a mãe é. que faz. Explode o que? <risos> Tô com uma corda ali Meu Deus, cara Eita, tá acabando o tempo Eita, abre o tá? Que tá até... Tô ficando doido Tá rindo do que, rapaz? Eu, hein? Tá doido, hein? Hum. Parece... Não é Tchurum! Esse Acabou o com... tempo. Vai dar Olha o eu... que é a parte 7. Já já voltamos, galera. Voltamos aqui, hum. galera. Ai, então a bomba. Era... Ah, que palhaça. Cedo, meu. Não se preocupe, isso é só que é tu? que é isso? Feito, tá não. na frente do palhaço. O A mão tá passando, Só que no começo ah, do jogo, tô só eu, eu tava aqui. vendo o um negócio, eu não tinha percebido que tinha que ignorado. Meu Deus, cara. Ai, que tu Eu não sei, eu tô, tô, tô, tô naquele negócio onde nós é despawnamos. Né? Ah, então tá. Aqui, eu aqui, aqui. Bem, aqui, aqui! Mulher, oi Mulher, onde? Mulher, onde? Mulher, Ronald Wazes falei. <risos> não, já consigo achar. Viu? Vamos fugir dele. Por que a gente não quebra a janela e vai e pronto? Assim, acho que ele botou alguma coisa na janela. Mãe irmão ia cadê tu? Me perdi de tu. Tipo, se não tava querendo que vá. Se é pra fugir pra um louco com a marreta, eu ia quebrar a janela. <risos> Eita tá, moça, ah! desculpa. Ah! Desculpa, moça, tua. Tô... Gente, pelo amor de Deus Reginaldo Pereira <risos> Gente, esse é meu pai Do nada, quando eu tô gravando Meu pai chega... É Nal... Reginaldo Eu não sei nem o que é que ele fala Não Normal, cara Eu já disse, minha família é, um é eu tô normal Onde um é que Olha, carne Essa carne aqui é de que? Hum, acho que é carne de burro né? Espero. Acho que isso uma mulheria. Esse é o segredo é do, do, do bicho aqui, se é bom aqui, é carne de humano. Meu Deus. Não quero nem mais. Ah, é Olha, é ó, viu? Tem tóxicos. Tóxicos. Tem... Eu... Uma chave, chave hielo. Esse bicho não é de Deus, não. Não, não. não sei, na verdade. Eu ah tá, Xavi, a gente achado. tem que sair daqui, a gente tem que sair daqui Rápido, Fico Rápido, rápido, rápido, rápido, correndo, correndo, correndo Porta estranho Abre o fukiju Meu Deus Que foi? Ele tá vendo? Ui! Licença! Ah! <risos> um ah! Eu não Ah! Ah! Ah! Ah! eu não existo mais! Ah! Ah! Ah! Ah! que Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! A bomba é aqui em cima. Eu, eu só fico pegando o cardápio. Pera, do que não pedido? Não, no... <mais> maria que eu. Oi, mulher. Uh, ah, uh... ele vai vir pra cá. Tá todo mundo aqui. Chora amarela. vai uh... <mais> aí. Sobe as escadas. Ele é travando. O Nara está gozando. Vê, ver o um machado é aqui. O um machado é aqui em cima. Eu tô aqui, tá aqui. Aqui, o machado, machado, machado, machado. Rápido, rápido, rápido. Olha o negócio aqui. Já posso, já já tá posso, a chave azul. Oh, não azul não. É cinza, cinza escuro. É lá embaixo. Gente, Será que ainda se vai pesar tá do diferente. machado? Mas é, eu tô com ele. Não, eu tô pensando se ainda aqui. vai pesar do machado. Ah tá, já tô uma pessoa. Eu vou... vou... Ai calma. <risos> A gente tem que ficar distraindo o Ronaldo. Pra ele não vir e ir lá pra cima da moça que tá hackeando o computador. Ah, isso aí viu o rapaz Eita, vai me salvar que sozinho. Que é com my friends. Eu sou bilingual. Ave do computador! Aqui eu para de rir! Meu Deus. Até grave estamos. Cara, para de mim, eu já tô ficando tenso aqui, meu Deus. <risos> Obrigada. Ai, burburu, menino, burburu. Um chave aqui, eu não sou de aqui que fica chave. Que coisa. Será que é que eu ah, Não é Não é assim, Não é brilhante? Não é Não é brilhante? Não é brilhante? Não é brilhante? Não é brilhante? Não Aí você não consegue achar as outras frases, aí só fica a mesma frase. Tem. Hum. Minha piada foi muito ter... legal. Até o Ronaldo gostou. Ronaldo. Meu Ronaldo. Deus, o Ronaldo não tá a o marrom. O seu está a chave marrom. Aê, estamos progredindo. Progredindo. Progredindo. Oh, tá Obrigada. Nossa, eu vou logo pro Ronaldo. O nome dele é Ronaldo. <risos> Ele tá Oi, Ronaldo. Tudo bem? Tanto... O Ronaldo não tem chance dizer, de ser falhado. De onde tu fala? Não vai cair não. O Ronaldo tá aí. Peguei a chave marrom. Tô voltando. Sim. Eu tô achando que eu vou tirar assar, só que... Ronaldo! Oh, Ronaldo! Ronaldo, Ronaldo para isso! Bora, Mari! Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Vamos pra cima. Vou pular vai que é mais rápido. Yeah. Cê é louco a gente fechar a porta quebrando ela. Ah <risos> é, zoom, parece que eu fechei a porta da geladeira. Zum, zoom, Zum, zoom, zoom, Ainda, é, então deixa eu fechar mais aqui. É o segredo, o segredo do hambúrguer. Onde é que é? Eu acho que deve ser na cozinha. Caraca? É, um cozinha, não tem nada pra abrir. Deve ser na porta de escapar lá. Caraca? Sai! Cuidado. Ah, talvez por você me falar, eu me assusto. Pode jogar esse assim, jogo. Então. Relaxa, relaxa, relaxa. Que ó. Ela só precisa da, da chave verde. Fê, usa o machado, usa o machado aqui, o machado. Usa o machado aqui. Onde? Eu só precisa só do... Eu acho que precisa só da chave verde. Eu acho que eu sei onde é fica a chave verde, eu não sei. Eu não sei se, se eu, se eu, eu o. Onde é que tá escondido. Eu só sei que nada eu sei. Hum... Eu lembro da minha professora que ficou Ok. Acho que esse jogo é BR, né? Eu acho, não sei. feia, a gente tem que procurar é, a chave verde antes que eu acabe o tempo. Rápido, bora, bora, bora, bora! Um é minuto, é quatro minutos. Chave verde, três é minutos. Minuto. Entre aspas, né? É, é barulho de jogo Tu sabe onde fica a chave verde? Não Você também está com a chave verde? Tem que ver é. qual item que tá Em cima da cabeça da pessoa Já que é um cartão, já foi usado na sala de cima Tu pode ver aqui em cima eu vou ver aqui no quartinho. Hum a do bicho Cuidado daí, Mari O que foi? Eu tô presa Presa como? Embora ah, bora eu vou fuçar todo lugar até encontrar essa chave hum, Não é possível Minuto Mari Mulher calma Vê naquela sala de lá Eu vou ver nessa daqui Não, daqui a chave é amarelo. Amarelo? Ah, amarelo. Ah, cadê? Eu tô ficando com raiva desse moceguinho, só fica falando Ai meu Deus, meu. Ai meu Deus, como é que acha desse mapa gigantesco? Pelo amor de Deus! Nisso, tá com a chave verde! Ai cara, eu vou chorar a chave verde. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não importa se o bicho esteja perto de você, é só duvidar. Zum, zum, zum, zum. Onde é que tá a sua chave verde? Ele tá aqui! Na planta, sei lá, camuflado, O que é esse mosquito muscatão... tá ah. falando? Ah. Meu Deus, eu tava vendo se eu posso falar, Relaxa, casei, casei Cadê essa chave b... Cadê essa chave b... NÃO!!! NÃO!!! Não! Não!